4x0, 28 minutos de jogo 8x6 da vida Vou jogar Vou jogar EA Pass Como assim EA Pass? Um joguinho de celular Ah De futebol Ô ah, louco Eu Vou criar um ano Bay Vou criar mais um baú porque sim. O melhor tô. time do FIFA tá sendo o Monster City. Eu não sei, Master City, não sei. Sim. Qual país é o Master City? Master City é.. Tá coloca o problema pra pensar nisso? Como que eu parei isso com o Monster City? Ah, vou colocar vou aqui, Loki aqui ah, não. Não ficou certinho. Oh. Desculpa, baú. Vou colocar as pedrinhas aqui. Rapidex. Qual é o símbolo do Reino Unido? Temos o Reino Unido. É aquele lá azul e vermelho, né? Aê, família, Agora nós temos dois baldos, duplos. Um em cima do outro. E agora só o é que eu vou fazer com? Colocar hum. troços. É. Ou seja, muita pedra. Ah, eu vou contra Chelsea. Mano, eu vou encher esse baú de pedra. encher esse baú de pedra. Tudo que é tralha de pedra. troço de, de tufo. Vai aqui. Eu tenho que criar outro baú também. Mano, eu vou criar outro baú, velho. Tô louco. Eu vou criar outro baú pra ferramenta. Porque tem um baú aqui que era pra ser o meu, meu inventário. Eu vou criar outro baú do Adinho dele. Eu vou quebrar esse baú. Nossa, que dor. O inventário tá cheio, mas tudo bem, depois eu organizo. Um, eu vou quebrar esse baú. Vai dropar tudo, só vou pegar o baú. Aqui. Um, coloca, agora coloca tudo no No troço aqui. 19. Eu acho que tá na hora de eu fazer uma reforma aqui, né? Porque tá bem feia essa casinha aqui, fala mesmo. Você acha que eu faço uma reforma nessa casa? Não sei. Mano, eu vou ver se tem alguma coisa interessante pra fazer com pedra. Porque eu não tenho mais nada. A única coisa que é eu tenho é pedra. Vamos ver se tem alguma coisa pra fazer interessante com pedra. Só pedra. Ah, vou pegar pedregulho esse troço aqui com o seu nome. Vamos ver se tem como fazer alguma coisa com eles. Um bloco da hora. Andesito. Andesedal polida. Oi oh, até que esse bloco é da hora, Eu vou pegar ele, mano. Gastou, gastei tudo. Depois eu faço mais. Sabe o que eu vou fazer agora? Tacar essas coisas aqui nos trambo. Vamos pegar uma picareta aqui Bora começar a reforma mano. Será que eu vou fazer esse cenário depois? Eu vou fazer uma sala de palma Tá necessitando Muito Tá, agora vamos lá Começar de Grande new reforma Desse, desse troço aqui Vai ficar bem mais bonito Primeiramente o corredor só deu para ir ser uma parede Aí, ó, deu isso aqui A temática é diferente aqui, a é Tudo colorido aqui embaixo é tudo... Meu Deus! Vou fazer a forma mesmo jeito Vou Pegar todos os bolsos que eu tenho isso aqui O nome do bloco é bloco? Bloco de ardósia e Açabassal. Que mano? Que nome de bloco? C9. Hum. O nome do bloco é literalmente bloco de ardósia e Ela faz bloco, faz. Nossa, louco. É mais caro ainda tem como fazer essa não, tem como fazer um bagulho o um bagulho, um tijolo, mano O tijolo é quatro vezes polido O bloco de ar Esse é, é feio Aí o, o polido é bonitinho Aí o outro dele aí é, Não é que é feio Mas, né Pronto. Opa Eu vou sair agora, beleza? vou eu ficaria maior. Ficaria melhor se fosse só. Eu oh, acho que eu vou fazer assim. Eu troco o bloco daqui. Deixa eu dormir. Aí eu vou trocar o bloco do. De, do de baixo da, da terra pra agulhar Vai ficar mais maior, mano. É, ficar melhor. My opinion. Ah, só deixa eu pegar uma. Uma tochita, né? Não, uma pazita. Tá no baú. aqui, ó. Tem tá uma paz aqui. Eu sei que eu acho que tinha... Eu tinha uma paz eu fiz sem querer, mas... Então nós temos vários blocos pra trocar, mano. Vem aqui, aí aqui... Não. Aqui ó, o espaço. Também. Mas vai ser um lugar decente aqui, ó. Agora meu próximo plano é abrir aqui, ó. Fazer uns... quadros dois por dois. Aí arrumar as coisas aqui.